Olá pessoal. Essa, é, o Evangelho Gaudium do Papa foi super esperançoso. Ele no início, ele, eu, eu, eu recomendo todo mundo a ler o primeiro capítulo. É, o primeiro capítulo ele vai falar de coisas que eu não esperava de um Papa falar e pela primeira vez vai falar. Ele vai falar de descentralização de, de do poder no Vaticano a começar pelo pelo Papa não é à toa que ele fez esse conselho para reforma da curia romana em que ele pega pega bispos de toda parte do mundo para poder auxiliá-lo ah, eu o transcorrer do texto ele vai ele vai ele vai falar de toda toda essa alegria que ele teve ao aceitar ao papado o papado nesse ano e vai tentar passar pra gente como que como que é essa alegria de estar evangelizando as pessoas primeiro ele começa criticando algumas, algumas patologias que existem que existem no no meio do mundo no meio da, das paróquias é, ele vai falar que tem um vídeo de um de um colega meu, vlogueiro, também católico, né, mexicano, que é o, é o irreverente católico, irreverentemente católico, ele, ele, vai falar, ele vai falar exatamente sobre os vários tipos de cristãos que existem dentro de uma paróquia. E é bem, é bem um resumo do que o Papa disse, né? depois eu vou ver se eu boto o link aqui embaixo, aqui embaixo para vocês verem. É... É... como é que eu posso dizer uh... o o texto ele o texto ele vai ele vai falar de várias coisas assim tentando relembrar aqui que eu não tô com o um computador aqui do lado mas o texto vai falar Deixa eu ver se já ligou o computador ah, Deixa eu ver esse aqui é o Slackware depois eu vou fazer um vídeo para explicar o que é o Slackware vou estar iniciando aqui a parte gráfica do, do computador então Evangelho Gaudio demora um pouquinho até até o, o programa ocular abriu abrir a, a, a o arquivo é, é, é, bom, é bom salientar que eu peguei esse arquivo foi assim que lançou assim que lançou a exortação eu peguei esse arquivo esse arquivo de PDF em pdf do original em espanhol é, se você quiser o original em português a rádio vaticana em português ela fez o, a tradução. Aí lá você pode pegar também. E caramba! Deu, deu defeito. O que aconteceu? Ah tá. É que eu mudei o lugar do arquivo. Vamos aí. Ombro doce. abriu, libra, exortação, monge então, é... eu olhando aqui pro, eu olhando aqui pro, eu vou deixar de eu olhando aqui pro o sumário, dá para ter mais noção. Ele vai ele vai falar de várias coisas, né? Uma das coisas que eu que mais chamou a atenção foi o o final mesmo, porque o final ele vai ele vai ele vai explicar o final ele vai explicar o papel da mulher dentro da igreja. Ele não fala explicitamente que temos que dar mais cargos de poder às mulheres dentro da igreja. Mas ele vai falar do papel de Maria como fundadora da igreja. Né? Ele vai lembrar de Pentecostes, vai lembrar de Maria no, no Calvário, enfim, várias coisas. É, é bem emocionante. Ele, ele deixa bem claro como ele, como ele é devoto de Maria nesse sentido. E como ela é um modelo para nós cristãs. Eu sei que essa frase está meio a clichê, mas ele vai apresentar uma maneira diferente de Maria, que eu acho que todo mundo deveria dar uma lida também no finalzinho, né? A, a parte do meio, que eu tô mais esquecida, porque eu, eu li o texto e de, eu, um, um, eu deixei um prazo muito grande entre um texto e outro. Mas a parte do, do meio, ele vai falar mais da, da evangelização. É... Eu estou indo meio que de trás para frente, porque a parte de trás foi a que mais me emocionou até. Ele vai falar, por exemplo, que é, todo, todo trabalho que você faz com amor, de forma gratuita é, sin, e sincera, por mais que você não veja os frutos desse trabalho, ele, ele, ele vai garantir a gente que esse trabalho, ele... Causa-se frutos, mesmo que a gente não colha eles. A gente não precisa ficar frustrado em alguma, alguma ação apostólica que a gente faz, em, em que você fica frustrado porque parece que deu errado. Ele vai, ele vai garantir que a gente não está dentro de uma empresa, em que a gente tem que apresentar a produção dessa, desse nosso trabalho. Ele vai dizer que a igreja, a igreja ela, ela, ela é isso. Né? <tos> Olha, em relação à parte do meio, ele, ele comenta muito sobre a humilia, ele, ele vai dar sugestões ao, ao padre que ele deve dedicar um tempo maior à preparação da humilha, porque ela é, o, ela, é ela depois da, da Eucaristia seria o clímax da parte da, da liturgia da palavra. Né? Então é, é, ali o, o povo quer ser consolado quer ser formado, quer ser, enfim, tocado. E não, não se pode imaginar padres que preparam mulher de qualquer jeito, ou num previso. Né? Ele, ele vai comentar um pouco sobre isso. Ah, a parte que ele comenta sobre, sobre a nossa relação com as outras religiões é também uma novidade. Ele vai, ele vai ter uma postura muito, eu acho que assim... Ele não toma uma postura negativa, mas ele vai deixar bem claro que para a gente poder ter uma boa relação com com diferente, com quem em outras coisas diferentes, é é você tomar uma atitude, uma postura de quem conhece muito bem sua fé, afirma ela, mas não, não com isso vai vai negar a fé do outro. É, talvez assim o outro que mais é escutar e saber o que o que você sabe da sua própria fé, ele quer essa partilha então bom gente o eu, eu vou ver se eu edito esse esse vídeo direito ficou meio bagunçado a coisa mas é por aí ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui então, o texto é rapidinho são 140 páginas é, eu vou fechar o vídeo mostrando a frente aqui de Fortaleza Aqui ó, ali no fundo é o Pirata Aqui é, é na rua do Dragão do Mar E aqui é a parte de trás, que de noite eu acho mais bonita Porque você consegue ver as ruas que dão pra dentro de Fortaleza Ali, olhem, é o famoso seminário da Prainha, onde Patriciço, Dom Eugênio, um monte de bíspos católicos se formaram. E no fundo, são as duas que dão o interior. Então é isso aí pessoal, fiquem com Deus.